Tu quer gastar o gordo, tu quer fazer deboche Então tira da boca, logo o do, do orote. Ah! Falou o mapa quando não conseguiu rimar começou o chorarão Eu falei do gordinho e você ficou bolado. Não pode zoar o um amiguinho que tá do seu lado. Aê, aê, gordinho, você não pode, Prado. O maior comedor de nuggets da norte. Cê tá ligado, moleque, amassa o neck. Só que quando vem, ele não amassa no rap. Ah! Eu te amassei no rap, cê não lembra da última aldeia que eu te tomei o seu moleque? Sabe por que? Cê tem que gastar suor, cê tá cego tudo que tem é tá morto, eu sou maior. Eu lembro das vezes que nós batalhou e nessa fita agora você tá abuso. Vou explicar por que cê tá abuso, é o dia da vingança, o Cris se fica do caruso. Você é um o bagulho oh, oh, oh. Na verdade, esse seu verso me deu preguiça. Você sabe, meu parceiro, você só enche linguiça. Na verdade, você é o Cris, então não adianta. Perderam a batalha e tomou bola Se eu sou o Caruso, o Caruso tá rimando. Se você é o Cris, o Cris tá decorando. Depois dessa batalha, você perder, tem tipo boa Jota trazer um xarope pra você. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rimasso HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Manda, ah, te manda se manda batido. Calma, mano, agora acaba com a sua vida. Ah, sabadão voltou pra casa, tranquilinho. Que eu vou matar a cara que perde pra mim Yeah. Uhum. Sabadão vou dar pra casa tranquilinho Porque você realmente tomou uma zoa pro Lviv. Eu me sinto com Bilal, eu me sinto Bruce Lee, Porque você copia o flow, lá de puta de Paris <risos> Não copia o flow não, animal, você passa mal Você fala até que você é o Bilal, Só que nessa você se fudeu, sabe, você me entendeu Só que eu sou o monstro, o corpo da Torre é eu uhum. Uhum. Sua rima não é boa, pega o chapéu pra moedinha Você me entrega uma rima boa, acho uhum. que não Você se fudeu porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus. Oh, ah, Mas travou, não entendi. Ou foi Detroit, de Cê tentou inovar? Responde, Livi. Sabe que é o Javon na improvisação com Guilau dentro de São Paulo. Nunca fez vagão. E mais em 3, 2, 1 Eu não travei. Ah, não travei o round. Só que foi só um sketch. Ah, do DJ que Z manda o seu, porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi um Scratch, calma então escute Foi um Scratch, Scratch é caixa Scratch, Bandicult Cê não entende que rimando agora você não sabota Scratch, Bandicult Só que a banda, Brenos Corta Banda, Brenos Corta, dita queira, vai pra barra funda Bate na sua cara, não importa, grita Uga, uga, pode aqui. faz Isso não é o Detroit, tá achando que eu sou prato Eu sou mais forte da Norte Que é mais fraco que a Leste, então me Que Detroit. não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu parceiro? Mas... Que você fica com as Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força. Tem bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz RAP. E o prédio vem da norte, é pronto pra te bater. Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer.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 Eu sei que nunca põe cota, mas você é bom Pena que eu ganho, tinha tudo pra ser uma grande revelação Menos o tamanho oh! Na sagacidade, cê também tinha, só faltou habilidade Você tá ligado oh! que eu vou te explicar Com ele do Pix, o seu estourado que você queria entrar E aí? Oh! Comédia. Vou ter que te bater, fazendo isso que é estratégia. Sabe por que você se acostuma? Só faz Detroit, te amasso nele, cê não é mais porra nenhuma. Oh! Antes disso eu já rimava, antes disso eu já te amassava. Então cê vai entender a minha ira. Isso daqui é uma reprise da batalha do Itira oh! Na improvisação, a batalha é que se apanhava, eu sou o maior campeão. Oh! Ah! O Bênus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 Esse é o de... Ah, ah, esse, esse é o desfeche Cê não gosta de um mas o mar não tá pra peixe. Ah, ser... É sem um caô Só joguei uma vara e um bicho pequeno pescou uhum. Eu vou te ensinar e mostrar que essa porra é mais do que fala ah, é pra rima, passo por cima Cê tá ligado, mano, tu marão, cheguei assassina Porque hoje eu vou ser sua barreira Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira ah, ah. prépotente potente você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Ah, é culpa, eu tô tranquilão. É que eu vou matar o próprio tubarão. Ah, ah, você quer ah, jogar ah, no ah, meu ah, pente, ah, mas não ah, adianta, sabe que eu te espanto. Calma, meu amigo, que seu verso é de otário. Ele acha que é bom, só que eu vou provar o contrário. Hoje eu vou matar o cara que é o clone. Que arrima a essa moda, foi citando o meu nome. Ah,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 eu tranquei teu caminho, nem sou eixo caveirinha. Você falou que eu é sou na improvisada. Você é o sábio dos três caminhos, mas você não sabe de nada. Oh! A minha rima, calma que eu já tenho, sabe que essa disciplina. Você falou até de Exu. Calma que eu tô com domínio. Você não é tranca-rua, é só trancado no condomínio. Não, oh! pra...